Em três vídeos para vocês não ficarem muito chateados de ver a minha cara aqui por muito tempo. O próximo cartaz, ou o primeiro cartaz desse vídeo aqui, é um cartaz de cinema de Kingsman. Olha só que bonito esse cartaz aqui, pessoal. fuma uh, parte de cima branca e aqui todo colorido. Ele é bem espesso, a espessura dele é bem, é bem legal aqui. De Kingsman, a origem, olha só. Cartaz de cinema, muito show. Vou chegar mais aqui para trás para ver toda a arte do cartaz, muito legal esse daqui. Não assisti o filme ainda. Tem o filme em DVD, mas eu não assisti. Tem o cartaz também. Eu acho que talvez eu faça uma sessão de cinema ou não. Enfim, o próximo cartaz desse segundo lote que eu comprei tudo junto. Olha só, pessoal, é um cartaz. Não assistiu o filme ainda, mas já está aqui, olha, de cinema e vem impresso em um lado só. O pessoal está economizando a tinta. Matrix, olha só o último filme do Matrix. Eu vou deixar aqui em cima no card os outros cartazes, no caso outros vídeos, que eu tenho outro cartaz do filme Matrix Reloaded, que, que é de VHS. Do VHS não é, é da locadora. E esse aqui é do cinema, do último filme de cinema. Muita gente já conseguiu esse cartaz até antes de mim. Mas aqui em Porto Alegre, como eu sempre falo, os cinemas não dão, não vendem, não trocam e não emprestam, não tem jeito, não. não adianta chorar que Eu caminho? acho que o Keanu Reeves está cultivando aquelas madeixas por alguma razão, não sei qual é. O próximo filme. Nossa, esse aqui é brasileiro. Não, não é brasileiro. Alexandre Neves, Charles, é brasileiro que curioso esse daqui. Bem-vindo a bordo. Ah, a Jaula. Coloque aqui embaixo nos comentários quem já viu esse filme. Acho que esse filme está entrando em cartaz é, nos cinemas. Eu não sei é, quando que vocês estão vendo, assistindo esse vídeo. Mas a princípio esse filme estava para ser lançado ainda aqui no cinema. Deve ser algum outro. Enfim, aqui a Jaula. Sim, Astrid, grande ex-VJ da MTV. Vamos para o próximo, que eu curti muito o primeiro filme, mas aqui eu tenho o cartaz do segundo e eu não assisti ainda, da Família Adams Parte 2, que é aquela uh, animação, vou deixar aqui para vocês. Muito legal pessoal, olha só que demais os personagens, cartaz muito colorido, fundo verde, mas muito colorido. Muito legal, toda a Vandinha, o feioso, todo mundo aqui. Ah, vai de catar. É, é, é, sim, sim, pessoal. Olha só o que eu vou dizer para vocês. Olha só o que, que a produção, o do Arte produtor, é. Hum, hum, semelhante, né? Querido, é, que gracinha. É, me tirando para Pugsley, tá bom? É, é, é parecido, tá, pessoal? Enfim, o próximo, sacanagens à parte... Uh, qual é? Esse daqui, pessoal, que inclusive, enquanto eu estou gravando esse vídeo, esse filme está tá saindo, ainda está em cartaz aqui em Porto Alegre. Que é o filme da Kirsten Stewart, Como a Lady Di. Olha só que legal. Será que ela vai levar o Oscar para casa, pessoal? Será que, que ela consegue levar o Oscar? Não assistir o filme ainda, mas ele tem bastante elogios. Da crítica está gostando dela. Vamos ver se esse filme realmente vai levar vai deixar um Oscar na prateleira dessa menina vampira na casa dela é existe um outro esse daqui é mais um outro filme sobre Lady Dai vamos ver não sei será que é bom parece coisa do Silvio o próximo é olha só que desenho bonito pessoal do estúdio de Tizu olha só esse cartaz que desenho bonito olha só é do anime anime né e olha só que legal cartaz bem novinho inclusive muito legal muito legal isso daqui com a bordinha branca eu gosto que eles fazem essas bordas brancas aqui muito legal esse cartaz como tem luz aqui nesse estúdio gigantesco fica difícil mostrar sem fazer esse monte de reflexo aqui mas é muito legal esse cartaz aqui também da, dessa animação uh... Vou pular esse cartaz e vou deixar para o próximo vídeo, pessoal. Porque esse aqui eu estava querendo muito. E eu estava praticamente subornando pessoas no cinema. Uh, pessoas fora do cinema. E ninguém quis dar ouvido para mim. Esse vai ser para o próximo vídeo. Uh, junto com outro que também eu quero deixar para o próximo vídeo. Uh, outro pôster do Encantado. Olha só que legal. Oh, que legal. Você mandou de brinde? Ou eu comprei? Não me lembro. Se for brinde... <risos> se for brinde obrigado, mas se eu comprei, tudo bem. Veio <risos> a capivara também, tá aqui. Eu adoro essa capivara, gente. Adoro essa capivara aqui desse desenho. Tem a outra versão aqui desse cartaz que veio uh, no vídeo 1 que eu deixei aqui. Nós uh, aqui no cardzinho para vocês darem uma olhada, que eu mostro a outra versão desse mesmo cartaz. Esse aqui os personagens estão mais aproximados. Que legal, pessoal. Como eu falei da, anteriormente, eu queria ter aqueles painéis iguais os do cinema, que tem aquela luz atrás que deixa essas cores aqui maravilhosas. Opa, quem souber, quem tem isso à venda, algum cinema que esteja vendendo me avisa. Vou ter que ser de Porto Alegre, algum lugar que possa ser transportado, né? Agora o próximo aqui... Olha só, Rob Zombie. Olha só que legal esse negócio aqui, pessoal. Os Três Infernais, olha só essa arte aqui, com esse efeito que de longe a gente enxerga a foto normalmente, mas de pertinho são os pixels, né? Como se fosse o princípio de uma foto de jornal. Olha só que legal, pessoal. Preto, branco, vermelho. Três cores resolvem uma bela arte de um filme de terror do mestre Rob Zombie, que foi responsável também por aqueles... Reboots, remakes do Halloween, que metade das pessoas gostam, metade das pessoas detestam. Eu sou da maioria, quer dizer, eu sou da metade dos que gostam. Uh, será? Ah, mais uma versão do cartaz de Kingsman. Olha só que legal que veio grudado com outro aqui embaixo. Olha só, pessoal, Kingsman, a origem. Olha só que legal, 20 anos nos cinemas. Olha só, mais um cartaz teaser, né?